Olá gente, tudo bem? Ah, estamos aqui com o Esperança, estamos no orfanato na Nigéria e eu sempre ouvi as histórias né, do Gito em relação às crianças, crianças que chegaram aqui muito machucadas, muito maltratadas. E é muito gostoso ver o resultado do trabalho do orfanato. Vocês podem perceber, as crianças já acordam, é cedo aqui, as crianças já acordam brincando, sorrindo. Isso já é o resultado do amar de verdade, do acolher de verdade, do investir de verdade na vida das crianças. Por isso que hoje eu vejo, antes eu ouvia, hoje eu vejo e chamo você para ajudar esse orfanato, para ajudar a manter essas crianças aqui. Vale a pena, gente. É muito emocionante ver o resultado do trabalho que a gente faz aí no Brasil, comprando livro, comprando camisa, comprando boné e tudo isso se materializando nisso aqui, em sorrisos, em abraços. Hum, crianças felizes. Vale a pena mesmo. <risos>